Você acha que o ego acaba sendo o principal fator da gente evitar de admitir que a gente pode ter uma atitude referente àquilo e mudar aquela situação? A gente prefere transferir a responsabilidade como se a culpa não fosse nossa? Então, a questão do ego, pra mim, é o seguinte. O ego é uma coisa que vai te perpetuar na dor. Por quê? Porque quando você fala assim, eu sou a Fer Freitas e eu quero deixar um legado. Então, até a questão da reencarnação, que não sei se encaixa muito bem, mas muita gente acredita em reencarnação ou quer a reencarnação por quê? Por causa do ego. Se eu falo, eu quero reencarnar, eu quero que, que, que essa casca aqui continue. Eu quero que Sim. essa coisa aqui seja, seja para sempre. Então, eu acho que no momento que você fala assim, eu sou um com todo e todo mundo é um, não tem porquê eu me beneficiar se o Danilo não estiver feliz, por exemplo, e pensar em modo geral tudo muda. Quando você abre as portas para falar, se eu tô passando aqui uma mensagem que vai ajudar qualquer pessoa que tá aqui, nós todos somos felizes, é essa a minha ação correta. Então, o que faz o ego? É aquele assim, cara, eu quero, eu quero o Danilo. Eu quero que o Danilo casa comigo. É o Danilo e pronto. Esse é o ego. E a gente é o ego, imita, ele né? Ele não tem poder, entendeu? Ele não faz nada e é por isso que a gente sofre. Então, como a gente identifica o um criador consciente e um não criador? Quando o ego tá falando, não vai acontecer a ah, Bacana, bem Agora, solar, quando a essência é tá falando Quando a essência fala, você colapsa dois minutos. Você sentiu, eu mereço, eu sou isso, eu mereço. Amanhã tá na sua frente. Entendeu? Sim. Agora o ego, ele quer perpetuar a casquinha dele ali. Entendeu? Ah, eu quero ser famoso. Ah, eu quero que todo mundo me ame. Ah, eu quero aquela fulana. Não acontece, aconteceu comigo. Eu queria uma pessoa específica. Quando eu comecei a sofrer por essa pessoa específica, eu. Alcancei todas as iluminações possíveis Porque eu queria aquela pessoa Então eu fui para todos os ensinamentos para eu entender como eu teria aquela pessoa para eu entender que eu não teria Que eu tive tudo, menos aquilo que eu tava querendo com o ego Massa, massa isso daí, Nossa, isso daí dá, dá vários ensaios